Irregularidades insanáveis detectadas na emissão dos recibos eleitorais de uma campanha levam à desaprovação, porque recibos eleitorais são os documentos oficiais que tornam legítima a arrecadação. Portanto, irregularidades nesse quesito comprometem a regularidade da entrada de recursos. Então, é muito importante que você cuide para que não haja esse tipo de erro em sua prestação de contas. Acompanhe a série Responda em um Minuto. Inscreva-se no canal Professora Rita Gonçalves. Não perca nenhuma dúvida de aluno respondida em um minuto.